Olá, sou Maurício Malcoca Hoje eu estou visitando um lugar novo aqui Para ver se tem algum minério Então vou fazer um vídeo aqui Acabei de chegar aqui, não conheço esse lugar Então eu vou dar uma olhada aqui Para ver se tem alguma coisa Assim, de vista então, Vamos filmando aqui para nós ver É um, um lugar de cascais Um lugar bonito uns barrancos tem aonde é houve erosão né formou as crateras então o um lugar está bonito estava passando por perto de ele então resolvi parar para dar uma olhada resolvi fazer o vídeo aqui mostrar para o pessoal é, é quartos uns quartos leitosos Bonito. Vamos ver o que a gente vai achar por aqui Se promete alguma coisa por aqui E na verdade eu estou atrás de uma mina de ametista nessa região Só que ainda não sei se ela está do lado do estado de São Paulo Ou do lado do estado de Minas Mas ela está por perto aqui Eu não estou longe de descobrir ela descendo aqui, vamos olhando, vamos ver na pedraiada como é que tá. é tá muito forte, né? esses cortes leitosos, mais cascaio. Estamos então, pesquisando para ver o né? que, que a gente pode encontrar. E depois que eu fizer o vídeo, se eu achar alguma coisa aqui também, eu faço um vídeo do que eu achar. Porque assim, ser filmando e caçando, fica, já fica meio difícil. Hoje também vou fazer um vídeo também, que já era para ter feito. É... Do, dos brindes que vai sair no sorteio, dos 500 inscritos. Então, é... A gente vai fazer o vou fazer um ver se eu faço um vídeo hoje à tarde assim que eu chegar em casa Pra, pra mostrar para o pessoal o que que vai ser de brinde fazer o sorteio lá de umas De umas, umas coisinhas né umas pedrinhas lapidadas outras sem lapidar e a hora que eu entrar mil inscrito eu vou fazer o sorteio de um diamantinho que eu mesmo achei na região vou filmando aqui para vocês dar pessoal ver como é que é esse lugar aqui a paisagem a barranqueira até uma uns barranco hortos, cheio de calipe ao redor aí umas partes hortas lá de cima na sombra aqui olha tem até um buraco ali que tem água ali aonde eu acho que a é juntar água o gado bebe água então, vamos descendo aqui para baixo aqui para nós ir já ir vendo aqui como é que é aqui eu também não quero fazer um filme longo demais porque vai é que depois eu acho alguma coisa eu vou precisar fazer vou fazer outro filme estou filmando aqui agora mostrando os veios de pedra os veios como é que eles sobem interessante aqueles pegam assim ó os veios de quarto e eu ainda precisava também fazer um teste ainda ver se o detector também para ver se tem algum ouro nesse, nesse quarto pode às vezes acontecer no barranco. Me na câmera dele. Tem uma parte ali que daqui eu já tô dando, já tá dando para ver o caulim. parte branca as parte já tem uns caulinhos meia mostra aquele branco lá em cima que está mostrando lá, a caulinha não tem uma parte interessante interessantes aproximada na câmera aqui para chegar mais perto É muita, é muito corte, esse, esse corte veitoso, meio branquelo, branquelo, hum. Mas é interessante. Ele dá umas cavas fundas aqui, essas cavas aqui devem dar uns 6, 8 metros. Mas ele tá dando para ver aqui que o, tem um barranco aqui que ele é interessante. Tá dando para ver um caulinho eu vou usar um marfil para dar uma, uma calada nele mas não tem nada só tô vendo só tá dando para ver esse quarto dar uma fechada aqui na câmera aqui pra abrir um paredão aqui de uns 6 metros aqui ó tem uma parte aqui que é interessante é uns veios de uns veios de ferro aqui é veio de ferro pesada ao peso dela é puro ferro então até o veia aqui tá, o veio está descendo e tem tá sentido que está descendo para baixo isso aqui pode ser um lugar interessante e outro veia também que tá dando uma uma terra rosa caulin rosa parecendo caulinho misturado ó então, é um veio aqui que ele tá mostrando que vai que ele vai descendo ainda então, é esse material aqui o material Meio rosa, não é maracaxi, até é tipo um caulim. <risos> Misturado com pó de ferro, que está aqui em cima já um pó de ferro. Hum, aqui já deu um material roxo. Material roxinha. Vamos lá, uma cavada nele aqui para ver. É lá, vai ficando esse material rosa. Material mole, parece que ele tá molinho, tá furando ele com a pão da faca. material interessante não tá dando para ver na câmera direito a cor dele mas ele é meio roxo molinha, bolinha você não você não interessante e ele vai descendo para aqui abaixo lá vai no mesmo sentido aqui que lá vai a, ferrage. a ferragem também lá vai descendo e ele também lá vai descendo para baixo então tá interessante e aqui ele sobe carvando aqui para ver que é onde ainda que... Que é assim material interessante aqui agora aqui eu gostei aqui eu acho que se aprofundar aqui vai ter alguma coisa boa Eu acho que aqui é um lugar que poderia dar, abrir um trabalho, mina de turmalina, Porque aqui no, esse caulinho branco misturado com esse, com esse rosa, ele indica alguma coisa mais embaixo aqui, mais, alguma coisa aí de uns 10 metros abaixo. Então aqui já é interessante, é toda a base, ela desce vem descendo os veios veio vai afundando aqui, aqui eles descem para baixo, então pode, esse pé pode ser chamado de veio de fora, agora precisa achar os veios de dentro, né? não é interessante, aqui ó, mais para lá, que ela ficou lá atrás, essa aqui veio é outra, o mesmo material, Olha que aqui o veio lá vai mostrando que lá vai para descendo também no mesmo lugar que apontou o outro, e é interessante, aqui já deu quartzo, veio de quartzo, e aqui já deu colinho de novo, é então, interessante. Você tirando a camada você tirando a camada do barranco aqui que está escura aí dá para você ver que, que ele indica para onde que ele está descendo então ele está descendo nesse sentido ela vai descendo para baixo aqui lá vai descendo aqui também vai descendo e aqui é entrar com a reta escavadeira aqui e abrir mais beirando aqui mancha preta, acho que ele vai dar na uma... mole acho que já vai dando um pensando em cavucando aqui, chegando num cardeirão ela vai afundando para dentro mas parece um cordeirãozinho mesmo que vai entrando para dentro um buraco mas é veio é esse que indica que tem turmalina nesse lugar ela tá afunda mas tem Não. Ah, é muito caulinho 14 caulinho então é um lugar, é um lugar que está prometendo alguma coisa eu vou encerrar esse vídeo que ele já está com 16 minutos Lembra o pessoal aí se inscreva no canal dá o link aí e daqui uns dias nós já vamos estar tá fazendo um sorteio Aí um brinde pro pessoal, para animar. E também pro pessoal ir vendo algumas coisinhas. E uma boa tarde, maurício mococa. E até o próximo vídeo.